Oi pessoas, eu sou Lívia Leite e este é o Isso Não Cai na Prova. Hoje a gente vai falar sobre formas diferentes de ver o mundo. Né? Existem muitas formas da gente ver o mundo, mas existem em especial as formas que facilitam a vida ou que deixam a vida um pouco mais leve, talvez. Isso não cai na prova. Oh, yeah! É, a gente já fez vídeo aqui no canal falando sobre ser grato, a gente já fez vídeo aqui no canal falando sobre estar atento, como isso é importante para que a gente possa se sentir às vezes mais leve ou mais conectado com as coisas que estão próximas a nós. Né? Então talvez esse vídeo seja mais ou menos aí no mesmo esquema. É, essa semana eu passei por uma experiência que me fez pensar e assim que eu passei por essa experiência eu falei, isso dá um vídeo, vou contar essa experiência para o pessoal. E é uma experiência bem boba, mas você pode pegar outros exemplos aí é, do seu cotidiano de pessoas próximas a você que também tem essa visão é, de uma mesma situação, só que enxergam de forma diferente. O primeiro exemplo que eu vou dar é antes do exemplo que eu passei, é uma foto que eu acho que é muito comum na internet, que é de duas pessoas sentadas olhando um ip estão sentadas no banco olhando para o um ip e o ip é uma árvore que tem é muito linda eu particularmente acho maravilhosa inclusive estamos no período do ip né aí por volta de setembro outubro e ela deixa bastante flores no chão então tem uma pessoa que comenta que acha a coisa mais linda o ip e o fato dela deixar tantas flores espalhadas e aí a pessoa ao lado diz que acha horrível aquela situação porque ele suja demais quer dizer a situação é a mesma, mas pessoas com perspectivas diferentes, né? Na situação que eu passei, foi uma situação, assim, muito cotidiana. Tipo, eu tenho um gato, um dos meus gatos, ele estava comendo somente aquelas raçãozinhas de patê. E aquela ração, se você tem gato, você sabe que é caro aquilo dele, né? Tipo, é, ele é uma refeiçãozinha, um sachê daquele. Então, por dia, dois, três, daquele para ele comer que ficando muito caro, mas só que como ele é velhinho, é, eu achava que ele não conseguia mais comer a ração seca que eu tava dando, porque ele não conseguia mesmo, ele não conseguia comer aquilo que eu tava dando. Ele só comia essa ração, é, esse patêzinho. E aí eu comecei a comprar, há muito, fiquei muitos anos, na verdade, dando esse patê, até que um dia, o cara me ofereceu uma ração seca de outra marca, para que eu provasse. eu levei para o meu outro gato, que come ainda ração seca. Só que no momento em que eu abri essa ração, é, eu coloquei para o um gato, e aquele meu gato velhinho, o xerife, saiu de onde ele estava, que ele estava comendo o bendito do patezinho que eu tinha botado para ele, deixou o patezinho, que aquele negócio é viciante, mas ele deixou o patezinho, e aí saiu e foi comer a ração seca. Gente, vocês têm noção da minha felicidade quando eu vi isso? Vocês não têm noção. Eu poderia ter pensado, como uma pessoa próxima a mim comentou, eu fui iludida durante muitos anos e ficar desesperada porque durante tantos anos eu comprei o bendito do patê para ele gastando dinheiro à toa sendo que era só ter trocado a bendita da marca que o problema estava na marca que eu não estava conseguindo encontrar uma marca que ele se alimentasse mas na hora eu não consegui ter essa reação na hora minha reação foi de uma felicidade uma felicidade que eu não consigo explicar para vocês mas eu consigo traduzir em Práticas que mudarão na minha vida depois desse fato, né? Por exemplo, eu agora não preciso me preocupar em viajar e ter alguém que tem que deixar a raçãozinha lá dele toda hora, porque tinha que ir lá duas, três vezes ao dia para deixar a ração, porque senão o outro come, né? Eu agora posso deixar a ração lá por dois dias. Você tem noção do que é isso? Você não tem noção do que é isso? Eu não tenho mais que me preocupar em pedir alguém, pedir um amigo, obrigada, obrigada. A todos os meus amigos que foram lá, mas eu não preciso mais. Outra coisa que eu não preciso gastar tanto dinheiro tem noção do que eu vou comprar agora um quilo logo de ração em vez de um monte de patezinho Então, eu estou muito feliz porque, na verdade, eu descobri isso. Eu descobri que o meu gato não precisa comer só aquele negócio caríssimo. Gente, então assim, eu fiquei... E outra, eu não preciso mais me preocupar em separar meu gato. É só botar a mesma ração que agora eles conseguem comer. Não tem mais isso do outro lá, que é mais novinho, pegar ração do mais velho. que eu tinha que separar os dois nessa hora de comer esse paté. Porque esse bendito desse paté viciante demais, o outro gato ficava querendo comer. Olha quantas coisas maravilhosas aconteceram porque eu descobri isso. Você acha que eu fiquei pensando que eu passei vários anos sem pagar? Eu estava feliz que agora eu não ia pagar mais. Que agora eu ia pagar muito mais barato. Era isso que eu estava pensando. não estava pensando no dinheiro que eu perdi, não. Estou pensando no dinheiro que eu vou economizar daqui pra frente. Né? E por que, que eu estou citando isso? Porque, olha só. Imagina que se eu tivesse parado pensando no que eu tinha perdido... A minha postura seria uma postura de derrota, né? seria uma postura de tristeza, de frustração, coisas, sentimentos que eu não tenho necessidade nenhuma de acrescentar na minha vida, convenhamos. Nós temos esses sentimentos, eles existem, nós não podemos negar, mas que a gente não precisa estar correndo atrás deles. E ao invés disso, é, eu tomei uma postura de olhar para o que, que tem de positivo. E nesse exemplo simples e talvez banal demais, talvez você esteja rindo e dizendo oh, que absurdo esse... É exemplo é só realmente um exemplo de várias coisas do no nosso cotidiano onde a gente por vezes olha os lados negativos, a gente olha o que a gente está perdendo, a gente lamenta e é normal lamentar o que a gente está perdendo, mas a gente esquece de observar é o que a gente está ganhando com essa nova fase ou com essa nova situação que aconteceu com você ou com esse novo momento, algo que você não estava esperando, que chama mudança de plano. Aconteceu, você não estava esperando e quando vem você tem que organizar a sua vida e aproveitar o máximo para se sentir mais tranquila, né? Então assim, conta pra mim se você tem passado por isso, se você passou por situações tão simples quanto essa do meu gato, ou situações como uh, deixar de ter um curso, por exemplo. Fala pra gente como é que você tá se sentindo, fala pra gente o que é que você tá achando disso, como é que você tá lidando, diz se você não consegue ter essa visão, de repente você só consegue ver essa parte é, ruim, né? Consegue só ver o lado e como isso tem tem afetado a sua vida, se é que tem afetado de alguma forma, vamos conversando o que, que você acha desse conteúdo, se você gosta se você não gosta, se você acha necessário, se eu te ajudo de alguma forma, me dá um feedback como vocês têm me dado esses, essas devolutivas e feedbacks, ou aqui ou online, ou nesse mundo maravilhoso da internet, ou pessoalmente beijo pessoa, boa semana pra vocês e até quarta que vem tchau isso não cai na prova Oi oh, é. Yeah.